fala rapaziada eu gravando mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu vou trazer aqui um, pra vocês um vídeo aqui de Bad Rose. é já tô um tempinho parado né então eu vou voltar tá pra voltar tá a gravar com vocês e foi isso fique com o vídeo não se esqueçam de se inscrever deixa o um like no vídeo que o vídeo tá muito top fique com o vídeo foi e é isso só bora aqui né aqui é o lootzinho aqui já vou puxar minha borracha nesse aqui. Puxando esse cara aqui, né? Nossa, quase caiu. vou pra ilhazinha aqui. Já tá com baile aqui. VG. Agora vou pra ilha dele lá tô indo para a ilha, de... ilha dele aqui, mas acho que eu vou morrer. <risos> F. Perguntei o com esse cara aqui. Foi com o do GG. Comprar um Fireball aqui. Sem nem para comprar aqui, tá lá, mas está de boa. Bora lá. Bora. Voltando aqui, rapaziada. Tô aqui no mapa Dungle. Tinha perdido naquela lá, como vocês viram. Acertou um hit lá. Ah, é. Quebrar minha cama aqui, né? Esses caras só vem lá. Lá da. Da ilha lá. Muito longe pra vir pra mim. Eu vou fazer a pontezinha aqui. Então, rapaziada, aquela parte da lá. Eu tinha perdido que eu tava fazendo a ponte lá O cara tá com uma fireball em mim E eu voei pro Void Tem um mapa que cheia de, né? O aqui Puxando essa barriga aqui do lado, né? Só bora Calma, tem um que eu vi que ele tava protegendo com Madeira Ah, não. Acabou de bloco. Ah, não. Trigir minha caminha aqui, né? Somente sangue. Ah, vai ser essa proteção mesmo. Só bora. Ah. O cara tá aqui. Trigir. Bora, só bora aqui. E pra base desse cara aqui. Mas eu tenho que também não. Então eu ir pro meio agora só. Deixa eu bora lá pro meio. Agora aqui. Eu acho que alguém veio pra cá e um barulho Ai eu tinha eu tenho cama tipo, não deve ter para minha cama Nunca vi essa jogada, agora vai ver. Acertei. Agora, bora atrás dele. <risos> Atrás ah, eu acho que ele ganha. Nossa, vem. Então, bora. Só bora aqui, né? Eu acho que pra esse mapa ruxa pra cá e depois vai pra aquela ilha ali, né? a ponte aqui em cima da sal fiz a ponte aqui ah, vou fazer a ponte aqui também para é, ficar é deve ter jump comb o sprites ali os sprites da de web só agora cara falando comigo ali no chat. Nem lembro desse cara, mas tá bom, bora. Agora eu vou para pra cá, né? Achei que o cara já tinha morrido. Não. Que? Só bora. que faz isso? Eu quero igual a gente de novo aqui. sei nem como esse cara acertou o último hit aqui. Mas eu vou quebrar a cama dele. Eu não tem cama dele agora. Olha tá de chato. Tem mais GG, né? Só bora quebrar a caminha dele aqui. Esse cara ali provavelmente vai pra aquela ilha lá. O cara tá querendo o cheque pra mim, né? Ah <risos> oh, não. Vou quebrar a cama dele aqui. Ah é. Eu já sabia acontecer isso. E GG, rapaziada. O cara se matou ali, né? GG. Mas então rapaziada isso foi o vídeo espero que tenham gostado deixa um like aí no vídeo que deu muito trabalho pra fazer ele e se inscreva no canal aí quem já foi inscrito ativa o sininho aí pra dar uma fortalecida no canal deixa o um like no vídeo aí pra ajudar e compartilha para os amigos amigos para seus parentes aí pra ajudar o canal valeu falou fui